Salve de boas! Nesse vídeo, eu vou te explicar aí como que vai funcionar o projeto do curso. Lembrando que você está no curso de HTML e CSS Feliz, o básico, né, o começo aí. Esse é o rolê. Então, eu vou te mostrar aqui já o projeto. Ó. O projeto é esse daqui, ó. a gente vai fazer um portfólio. No caso, eu vou fazer o meu e você vai fazer o seu, fechou? Então, seja criativo com as cores, altere as coisas, altere todo o rolê. Você vai ter acesso também a esse layout que você está vendo inteiro, beleza? Então, você vai poder mudar tudo. Aí vai aparecer minha foto, vai aparecer meus ícones. Eu quero que você tenha acesso a tudo, mas você cria em cima disso. É legal você criar esse rolê, beleza? Vamos apresentar o projeto agora em si, ó. A gente tem a seção de skills, a seção de projetos, a seção do sobre, a seção de contatos e o download do CV. Depois a gente tem essa seção aqui, que é uma seção tipo de apresentação, é como se fosse a fachada da loja, beleza? Mas não é uma loja, né? o seu portfólio. E aqui embaixo a gente tem já a seção de skills. A ideia é que você vai clicar no link e vai descer o scroll até o ponto específico, beleza? É assim que vai funcionar. Então desceu até o ponto específico de skills. Depois a gente tem o um outro item aqui. Aqui, né? que é o item de projetos. Então, a gente tem essa seção com os links do projetos. E aí, você pode estar se perguntando, eu eu não tenho nenhum projeto, Marco. O que vai rolar aí? Eu vou colocar nada? Não, não? coloca o seu portfólio. Tem o meu portfólio aqui, tá vendo? Então, quando clica no meu portfólio, tem que ir o seu portfólio de novo. Vai ficar clicando e voltando para home. Mas não tem problema, é só para mostrar para a pessoa que você já fez alguma coisa, que pelo menos é o seu portfólio. E aí, conforme você vai fazendo novos projetos, aí você vai inserindo novos projetos aqui. Depois tem a seção de sobre, né? Que vem na sequência lá no topo. E essa seção de sobre, ela tem um carrossel aqui maroto, ó. Esse carrosselzinho, beleza? E tem uma pequena descrição sobre o meu estado hoje, quem eu sou e tudo mais. Mas Esse é o rolê. Nesse carrossel você pode estar se perguntando também. E, putz, mas eu não tenho experiência ainda, como é que eu faço? Tranquilo, tira o carrossel, implementa ele, né? Pega com esse layout mesmo, dá uma implementada, aí você fala, beleza, já implementei, agora não tem mais informação que eu colocar aqui. Aí você tira ele e deixa apenas o texto. É necessário pelo menos ter o texto. Se essa sessão te incomodar muito ou qualquer outra sessão, só remove a sessão inteira, não tem nenhum problema também. Depois a gente tem a sessão aqui de contatos, beleza? Que é para a pessoa entrar em contato com você por e-mail. Aqui a gente tem o nome, o e-mail e a mensagem e um botão botão enviar. E por último, a gente tem aqui o rodapé. O rodapé põe suas redes sociais ou outra forma de contato que você tem. Se você não usar redes sociais, não tem nenhuma forma de contato, põe o seu nome. Apenas o seu nome com uma fonte bonita e elegante que é o suficiente. No rodapé aqui centralizado. Fechou? Então é isso. Esse é o layout do projeto. Eu espero que você tenha gostado. É isso que a gente vai tocar durante todo o curso. Você vai fazer esse layout funcionar dentro do navegador. Ele está pronto, mas ele está pronto dentro de uma ferramenta chamada Figma, que é para fazer layouts. O propósito aqui é você pegar esse layout e colocar dentro especificamente ali do navegador. Esse é o papel do desenvolvedor front-end, da pessoa que faz o código front-end aí com HTML, CSS JavaScript, é pegar o layout que o designer fez e fazer funcionar dentro do navegador ou de todos os navegadores, né? Chrome, Firefox, Opera e por aí vai. Essa quantidade gigantesca que tem de navegadores. Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo.